É ontem, anteontem na é verdade, estava andando com a moto e passei nessa valeta da linha do trem e aconteceu. O cavalete central é por causa da velocidade, já aconteceu várias outras vezes também, tá? Isso pode acontecer também em quebra-mola, que frequentemente acontece quando eu tô acelerando bastante. E passo no quebra-mola. Aí o que aconteceu? O cavalete central Da minha moto Ele Com a velocidade ele abaixou E ontem ele pegou no chão E amassou o cavalete Vou parar a moto ali na frente Vou mostrar para você é, Eu já tinha pensado nisso Que poderia ser um perigo Acontecer isso e realmente acabou acontecendo Bem na linha do trem O cavalete bateu Naquele ferro da linha do trem Prendeu e por sorte ele amassou o cavalete, né? Não não derrubou o da moto, mas ele ficou como enganchou o cavalete ali naquele ferro da linha do trem. Eu vou parar lá em cima e vou mostrar para vocês. É, se você souber alguma forma de resolver isso, deixa nos comentários, que eu quero saber. Esse cavalete que eu tenho é da Protorque, tá? É um cavalete bom, não é ruim não. Ele ficou muito bem instalado na minha moto Eu paguei por volta, acho que foi de 70 reais na Shopee Tem um vídeo onde eu mostro o cavalete Como instalar aqui no canal para quem tem dúvida Eu tô achando que eu vou tirar esse cavalete central Por causa disso Porque várias vezes ele já pegou no chão Não é a primeira vez É até comum Quando eu tô acelerando bastante a moto Passar aqueles nas valetas e pega o cavalete no chão Eu acho perigoso Acontecer de enganchar Como aconteceu Pode ser que casal não queda Eu caí da moto, tenho medo de acontecer isso Pode dizer de eu cair da moto Vou parar ali em cima, família Vou mostrar pra vocês o amassado que deu no cavalete Depois eu vou ver se consigo até voltar ali normal No lugar, eu não sei Vamos ver se a moto vai parar em cima do cavalete também, né Do jeito que tá aqui também não testei ainda, ó. Para a moto aqui. Colocar ela no. A primeira, né? Deixa eu desligar aqui a moto. Ó, cavalete. Vamos ver. Ó. Tá difícil de subir agora que eu nem é amassado. Sobe. Subiu. É. Deixa eu ver se a moto vai cair ou não. Prendeu, família? Ó. Cavalete central que eu tenho aqui, tá? O que aconteceu? Deixa eu ver se a moto não vai cair. É, não vai. Tá vendo aqui, família? Não sei se vocês conseguem ver no vídeo, ó. Bem aqui onde no meu dedo, tem uma marca. Tá amassado o pezinho aqui do cavalete. Mas um pouquinho quebra, hein? Trincou até a pintura. Aí a moto no cavalete central, ela fica bonita. É muito bom o cavalete central para você Fazer manutenção da moto Mas tem esse problema Família, vou tirar do cavalete E vou mostrar para vocês O que que acontece Ó, se liga só Você tá andando com a moto Normal Aí você passa numa valeta O cavalete faz assim, ó Ele dá um pulo, ó Tá vendo? eu acho que para resolver isso eu poderia trocar a mola por uma mola mais forte para segurar o cavalete mais em cima aqui ó depois eu vou ver isso vocês acham que uma mola resolve mas o que acontece aconteceu ontem o cavalete ele relou no chão com a moto em movimento aí a ponta do cavalete bateu no ferro da linha do trem e acabou amassando o meu cavalete Amassou bem a pontinha dele Ainda bem que amassou o cavalete E não me levou ao chão, né? Imagina Se o cavalete fosse mais resistente Travasse a moto Bem na linha do trem O tombo que eu não ia levar Então é esse o vídeo de hoje, família É... Queria a opinião de vocês aí, tá? Se alguém souber como consertar isso Eu acredito que se eu trocar a mola colocar uma mola... Menorzinha e tenha mais força Possa ser que resolva Não sei se vai resolver Porque cavalete central é, Não é original, original né, da moto É uma adaptação Que eu comprei fora da concessionária Por mais que a moto tenha o, o local certinho Para instalar é, Eu queria saber de quem tem A CG Cargo 160 Se acontece isso ou não porque a cargo, ela vem com o cavalete original de fábrica Se alguém aí tá vendo esse vídeo tiver a cargo Deixa nos comentários se o cavalete pega no chão ou não Firmeza família? É... Vamos ver, eu não sei, tô pensando em tirar o cavalete só por causa disso Eu acho ele bonito, ele é bem funcional, ajuda a limpar a moto Pra tirar umas fotos fica top mas o problema é isso, né? É. O problema dele bater no chão. Eu vou até passar de novo no mesmo local. Mais ou menos na mesma velocidade que eu tava. Vamos ver se pega. Acho que agora não vai pegar porque ele já amassou, né? Ele já tá amassado. Mas mesmo assim, família, vamos passar. Lá na linha do trem. Da mesma forma que eu passei anteontem. Quando ele. Amassou. Eu até assustei na hora. Vamos acelerar, que já aqui do lado, né? Eu sempre ando bem acelerado. Só quando eu tô gravando um vídeo falando com vocês aqui, eu ando mais tranquilo. Mas normalmente, ó. Eu fiz isso, família, ó. Ó, oh, pegou bem aqui, ó oh. Ó, oh, pegou, vocês ouviram? Vocês ouviram, família? O barulho que fez? Acabou de bater no chão de novo ouvi, Deu pra ouvir aí no vídeo ou não? Eu ouvi nitidamente O cavalete batendo no chão de novo, raspando Eu acho um perigo Mas aí comenta, família Se vocês ouviram aí ou não Porque eu não sei se saiu no vídeo Se vocês conseguem ouvir Firmeza? Até o próximo vídeo, até o próximo vídeo família. É nóis, deixa o likezão, fortalece. Comenta. I